O Presidente do Instituto Politécnico da Guarda defendeu a criação de um gabinete distrital de combate à pandemia da Covid-19 Proponho-vos que criemos sob a égide da Secretaria de Estado da Ação Social, um gabinete distrital de combate à Covid-19 que articule o reforço e a reorganização dos nossos meios neste território para proteger os mais frágeis, nomeadamente idosos instalados em lares de terceira idade. O objetivo é articular meios e atuar no apoio aos mais frágeis no próximo surto da doença. Esta proposta foi apresentada ontem, 21 de Abril, numa cerimónia de entrega de viseiras ao LS, instituições particulares de solidariedade social e misericórdias. Esta sessão contou com a presença da Secretária de Estado de Ação Social, Rita Cunhamentos, e do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro. Desde o início de Abril que o Politécnico da Guarda está a produzir cerca de 100 viseiras por dia no seu laboratório de fabrico digital.